Oi, gente! Então, hoje tem mais uma compra da Shopee, é um pó. Então, eu acho que pode ter né, quebrado, mas eu espero que não. Tô torcendo para não ter acontecido nada. É, ó, veio no puro pra eu peguei o o, o branco consegui rasgar pronto, consegui abrir Eu vou abrir aqui e vou passar na mão pra vocês verem Pronto, eu já rasguei Eu adorei esse, esse aqui Na minha pele fica bom da minha é da Shopping aqui eu Vou abrir pra vocês verem É um vestido Só que o problema é que eu comprei uma numeração errada Vamos ver se o vendedor mandou pra mim Eu pedi pra trocar, pedi pra trocar e... Não, foi a, a numeração A ah, que eu pedi lá, eu não fez a troca Vamos abrir Veio certinho só que vai ficar meio grande em mim. Não trocaram? Não, é 4XL mesmo. É um ela é assim, ó. Tem esses detalhes aqui. Dessa marca. Só que o problema é que ela veio 4XL. Que eu, eu que pedi errado, não. Foi o vendedor que mandou errado. Eu que pedi. Era pra ser a. Ou a L pra mim, serviria. Ou a XL. Que aí ficaria um pouquinho maior. Mas até que assim. É grande, mas não é tanto, sabe? Assim que é o tamanho 4XL, pra quem já quer saber, depois eu vou experimentar no corpo pra ver. Mas veio certinho é o material bom do vestido. Até que não é tão grande, né? E não é tão grande, tipo, se fosse um tamanho 4XL no Brasil seria bem maior, né? Mas bem bonito o vestido. Ele valeu super a pena porque ele foi R$45,00 e com desconto saiu R$35,00. a outra compra da Chopra que chegou agora há pouco Olha que bonitinha 15 rosa Não sou muito feio de rosa, mas sou bonitinha A qualidade da 15 é bem melhor que as outras que a gente recebeu É difícil de focar não sei, às vezes a câmera não quer ficar bem Você é azul? É Às vezes tem tipo uma tonalidade meio verde, sabe? Né? Aham, uhum, não é vermelho Não Nossa, ele é muito... Ele é bem transparente Vamos ver no olho, né? E aí tá tudo grudado, os dois são grudados Peraí, não tá mostrando Não Eu vou botar o tempo de entrega e tudo certinho na tela, tá? E eu vou ter saído no olho também. Então, gente, mais uma compra da Show. É uma bruta que eu comprei, no tamanho M Eu tinha esse tamanho na loja, por isso que eu peguei esse aqui tecido é bom até. Vou ver com umas coisinhas. É só umas sujeirinhas. Passar a mão sai. Esse aqui é o tecido. Deixa eu pegar bem feito. E é no tamanho. Aí é, eu gostei. Depois eu coloco no corpo e mostro pra vocês. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem para ajudar a divulgar.